fala fala galerinha Oi, eu sou a... eu sou Norberto eu parar... e esse é mais um elefante literário com o desafio do Novembro Azul a gente foi tagueado no início do mês pela fofa da Karine Leão do Cabo TV e a gente só conseguiu gravar agora por motivos de agenda <risos> mas o que importa é que estamos aqui e vamos fazer esse desafio a gente vai deixar aqui na descrição o link do vídeo dela no tagueando e quem criou o desafio. O Novembro Azul é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades voltadas à sociedade, mas principalmente aos homens, para conscientização de algumas doenças, principalmente o câncer de próstata. O movimento surgiu na Austrália em 2003 e chegou no Brasil com o Instituto Lado a Lado pela Vida com o objetivo de quebrar o preconceito masculino em relação aí ao médico a procurar se prevenir sobre certas doenças. O desafio é dividido em duas partes e a primeira é falar três coisas que a gente aprendeu, coisas novas que a gente aprendeu sobre o Novembro Azul. A primeira coisa que a gente não sabia é que o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer não apoiam muito a campanha. Pela falta de evidências científicas que justifiquem a ida dos homens ao médico para realizar esse exame Sem que eles tenham sintomas do câncer de próstata Em outros países, o novembro rosa, na verdade, é para prevenção Novembro rosa? A gente sabia que tem alguma ligação com o bigode, que é o mustache, né? O novembro azul era chamado de Movember. Na verdade, em outros países, não é focado só no câncer de próstata, mas em doenças masculinas em geral. A terceira coisa é que novembro é tradicionalmente também dedicado ao diabetes mellitus, porque o dia 14 de novembro é o dia de nascimento do descobridor da insulina. A segunda parte do desafio é a seguinte. A gente tem aqui, nessa caneca... 15 papezinhos com desafios que a gente vai ter que realizar três deles. Então, vamos lá. Nós dois vamos fazer os desafios. Pra ficar justo, né? Porque três é um ótimo número. É, também acho. Senão teremos que realizar seis desafios. Aí o que é, né? É. Dois. Dois! Cantar uma música que tem a palavra azul ou blue. Não. Qual é a música? É cada um, cada um quem é o cantor? Já sei, a minha. Só vou eu só lembro a letra. Eu não sei se vem de Deus O céu ficar azul Ou virar dos olhos teus Eu não lembro Mas eu já falei. Uhul! Deu certo. Amaralhinho, né? É, é muito boa, essa música. Já não. Vê na vida algum motivo pra sonhar um sonho todo azul e o que? Azul da cor do mar Próximo papel! Next. Dez. Deixa o... Dez! Deixa o bigode crescer esse mês Que tá acabando né? Que hoje já é dia... No bigode 22 e quando esse vídeo sair é okay. que? 24. Tipo isso. Vai, vai dar certo. Vamos lá. Desde o picado crescer, eu convença. Então, não me deixa eu tô convencendo <risos> ele. Uma semana, Eu tive que tirar esse mês, mas eu ia deixar. Certo. próximo. 15. Fala em novembro azul em três idiomas. Novembro é. right. uh, bleu. Ou bleu novembre. azambu. Ok. A inglês que eu gosto. Deve ser. Blue, November ou November? Yeah. Ah, vamos escolher uma língua bem. Russo. Golubu e Neibria. Golubu e Neibria. Neibria. Ó, calada. Talvez. Gostou. Vamos fazer no então a gente tem que falar em outros idiomas que a gente não sabe. A gente, é tipo extra, extra. É, a gente quer fazer que a gente gostou. É alemão. Blau november. Blau november. Húngaro. Húngaro. Húngaro. fazer homenagens. Novembro Quem? Novembro E o último, coreano Blue entendi o que ele fala sabe, sabe aquele desafio que troca <risos> e fala o contrário? Eu acho que é isso Blue Shigar Blue Shigar Eu gostei, eu tô ah. brincadeira <risos> Eu tô aqui ah. só. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre a campanha Novembro Azul se gostou, dê o seu curtir aqui embaixo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário aqui e seguir a gente em todas as redes sociais. Valeu!